De repente um dia uma voz interna me disse é necessário fazer meditações como serviço planetário ajudando as pessoas a fazerem suas recodificações suas ativações relembrar quem elas são a ideia chegou mas eu não tinha naquele momento como viabilizar um projeto caro Demandava tempo, dinheiro, recurso e onde buscar uma equipe que pudesse se juntar a mim nesse serviço. O tempo passou e de repente, num final de semana familiar, eu falei sobre isto. E eis como o acaso não existe, meu querido irmão tinha terminado de montar um estúdio. Ele escutou, do seu coração e disse Maria eu tenho um estúdio eu posso te ajudar naquele momento o medo chegou forte na minha alma era um projeto grande milhares de pessoas que iriam escutar iriam meditar através da gente nós chegando a lugares longínquos do planeta era muito grande para o meu coração Deixei a ideia morna dentro de mim. Dois meses depois, um telefonema. Maria, e o nosso projeto? E o seu projeto? Você não foi mandada fazer isso? Você me disse que não tinha dinheiro. Eu tô aqui para te ajudar. Quando é que você quer começar? E assim, pressionada no tempo, nós começamos. Primeiro dia, o um encontro com Sérgio, um reencontro de almas, corpo arrepiado em todos os níveis e a certeza de que tínhamos chegado no lugar certo. Assim a Bipolar Studios deu mão ao Portal Nilam. Segundo desafio, que músicas vamos usar? Não podemos usar músicas de autores já renomados. Direitos autorais licenças, como fazer? Sérgio, grande maestro, se colocou ao serviço. Eu posso criar. Nós podemos criar. E assim, o projeto que chegou como ideia se tornou grande. Local perfeito para gravações, amor em todos os serviços, canções inspiradas através da fala que guiava, Músicas tema para cada uma das meditações. Cantores renomados e maravilhosos se agregaram a nós. No coro, cedendo suas vozes muitas vezes nas lindas canções. E assim as meditações cresceram. E seguindo o fluxo de tanto amor, elas foram se modificando pouco a pouco. Mais e mais amor mais e mais energia, maior vibração, ativações perfeitas, nos levando a um patamar de felicidade. Por que não distribuir essas canções? Por que não contagiar as pessoas com tudo amor, com luz, preciso de luz? Hoje eu chorei em gratidão em tantos mantras perfeitos criados para a meditação, criando sedeis e tudo a serviço, apenas para nos relembrar quem nós somos, apenas para ativar as partes adormecidas de nós, apenas para nos colocar no amor, na alegria na graça, que é o novo tempo, o novo mundo. Aquilo que nós queremos manifestar. Aquilo que nós podemos manifestar. Muitas mãos, muitas novas pessoas chegando, muitas novas ideias contagiando, unindo corações, levando essas possibilidades, essa memória de quem nós somos aos quatro cantos do planeta. Os mantras, atingindo caminhos internacionais. As músicas pop, enchendo as nossas casas, as nossas playlists, apenas para nós cantarmos numa alta vibração, relembrando quem somos, e mais novas meditações, e mais novos serviços. Bipolar e Portal Nilan, cada vez mais caminhando juntos Nesse ramo de serviço planetário E aí chega você Que nos escuta, que nos vê Que multiplica a voz, a canção, os CDs A mensagem de amor, de otimismo, de fé, de esperança Você que multiplica o caminho para nos relembrar e nos ajudar a voltarmos quem nós realmente somos. Luz e amor em ação. Este é o Grande Projeto. O Grande Projeto Criando e Despertando para Paraíso. Primeiro em nós, ao nosso redor, manifestando no nosso planeta. Você é parte disso. Você é isto. E nós agradecemos a todos nós e a todos vocês do mais fundo do nosso coração.